Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o conversa conversas da semana com o convidado meu mano Amiri que vai estar tá aí daqui a pouco. Ele vai trocar aí umas ideias aí sobre ah sobre rap para variar, né? E o Amiri tem um jeito muito peculiar de fazer ele tá aí já vou dar um salve aqui nele aqui e nós vamos que vamos conversos conversos meu mano amire salve, salve. salve mano boa tarde a todas e todos e aí boa tarde pra nós e aí como é que tá meu irmão, mano bem cuidando Graças a Deus bem obrigado pelo convite mano Pô, eu que agradeço, mano, é... Chega de se trombar só na linha amarela, trocar aquela ideia rápida, né, mano? <risos> da hora. Não. E aí, é engraçado que eu falo pra galera, mano, se o Xamiro fosse meu, meu inimigo, eu tava ferrado, porque ele sempre vê eu, eu tô de costas, ele fala, sabe, Garnet, né? o ele tá em algum lugar, velho. <risos> <risos> fala uma coisa pra mim. Como é que tá... Como que é a rotina... Na sua concepção, né? partindo de você Qual é a rotina de um rapper Paulistano da Zona Oeste Na quarentena Qual é a rotina criativa, vamos dizer assim Cara, eu vou falar com Na minha ótima As minhas experiências é, Assim Um, um lance que, é, que eu acho massa Ressaltar É mesmo Eu lancei um eu tempo, mas quando eu lancei o álbum, já tinha algumas outras coisas encaminhadas de um tempo, e um, que é o um material que eu queria já depois, depois, depois do tempo do álbum, eu começar a compartilhar. E aí é, a gente tá cuidando do material, então por um, eu, eu me senti meio desafocada assim, alguma coisa nesses primeiros meses do ano, que já tinha algumas coisas ali, então eu tava estudando outras outras ideias pensando o que que eu iria criar depois mas depois da quarentena desde o começo da quarentena é, eu tenho produzido bastante eu, algumas outras ideias que eu achava que eu ia depois de lançar tem para lançar preparadas para o é, eu comecei a experimentar essas coisas agora, assim, sabe? Coisas que eu experimentaria depois, então eu estou experimentando algumas ideias agora, enfim, produzindo, assim, eu estou reorganizando algumas ideias que eu já tinha há um certo tempo, precisaram que eu usasse algumas coisas e que eu, eu algumas outras, então estou me organizando nesse sentido também e produzindo, sim, é, muita, muita coisa que eu quero terminar, são coisas que eu sinto depois que devo para mim para coisas que eu tenho é, projetado para fazer Seria seria um álbum um EP por hora primeiro algumas outras coisas mas tô criando tô criando para esse material aí ó legal é de uma certa forma assim você é... desculpa cortou tô dizendo como é que é a minha rotina artística assim ah, é, você tá, tipo assim, tranquilo, assim, tipo, em relação ao seu trampo que você gravou em 2019, um álbum e tal, então agora você tá, assim, sem, sem sentir que é uma emergência, assim, está tá fluindo de uma maneira natural. É, mas isso mais, eu me senti com menos sensação de emergência quando eu, eu entendi que a gente já tinha três, quatro músicas gravadas para além do álbum. Então, primeiro que os primeiros meses do ano Que me deixaram mais, mais tranquilo assim, Outras coisas Ou de, de dar uma desafogada no ritmo de como tava. Porque a gente tinha um material ali Que eu estava bem certo De que eu ia é, compartilhar Não muito depois que o álbum fosse lançado Eles estavam prontos em fevereiro, março Pode crer É da hora é, a sua voz, às vezes, corta um pouquinho para mim. Não sei se é só para mim ou se é a galera também. Não sei se tem a ver com o Wi-Fi. A minha tá chegando de boa para você? Tá, tá tranquilo. Tá chegando tranquilo. Ah, show de bola. Pronto. Eu perguntei... De repente, se estiver cortando para mais alguém, alguém vai dar outro salve aí. É, se, tiver, se a voz da minha estiver cortando para vocês, me dê um salve aqui. É... Vamos ver aqui. Eu, eu perguntei para você, né, se, se você tinha assistido... A Pós falou que está cortando um pouquinho. Talvez se a aproximar um pouco mais do, do, é, do, do Wi-Fi, não sei se, tem, se dá, se rola. Depende. repente também. Beleza. Beleza. É, tinha perguntado para você se você tinha assistido o Rhythm uh, Flow, né? Rhythm Flow. Uh, que eu não botava muito fã assim, né? Você, você vai ficando assim nego velho, você começa a fazer rap mais com, com, com referências profundas do que você ouviu na adolescência, do que você curtiu na adolescência, mais fechado pra coisas muito novas, né? Mas eu assisti, cara, achei massa assim, ver uma galera que tem 10 da idade dos mais novos, até a sua, a minha, assim, tentando um espaço maior, e eu lembrei de que eu gostava muito da, da, da influência, da forma como os os caras que estão começando no, no, na indústria americana começam, eu vejo bastante você usar isso no português brasileiro, e acho que você foi o que eu, que eu vi usando isso de uma forma diferente, porque eu vejo sempre muito, uh, eu vi por muito tempo, a contação de história sendo muito bem feita por vários grupos de rappers, anos 90, 2000, depois aqui, 2015, para frente, uma uma um preciosismo com as palavras. E aí eu fiquei pensando, mano, por que não as duas coisas? E aí você veio com o dia de envulha, tá ligado? Então, tipo, admiro muito essa obra por ela. ela é, pra mim, ela é o polter, ela é o, o correndo os 42 na baratona, tá ligado? Entendi. Tudo ao mesmo tempo. E eu queria que você falasse assim, tipo, mano, o quão trabalhoso isso é pra você, porque faz parte de você lidar com as multisilábicas de uma forma tão bem feita que se o cara tiver só ligado na história, ele entende só a história, mas se ele tiver só ligado nas palavras, ele entende também o jogo. Sim. O quão trabalhoso foi para você fazer um dia de injúria cara? Cara, é... o, o doido assim é que eu, por muito tempo, exercitei tanto é, a ideia de rimar mais de uma palavra, mais de uma sílaba. Depois que eu tinha a frase que eu queria dizer, né, porque eu sempre pensava no que, que eu queria dizer e aí depois eu começava a pensar as técnicas como eu ia dizer isso, para além de ser só uma punchline. Então, eu pegava a punchline, em vez de só a linha da punchline, eu rimava as outras linhas e cima, eu comecei a entrar nessa perícia. Então, na minha cabeça, pensar palavras e frases que rimam mais de uma, uma, uma palavra é quase que automático, assim. Com todas as linhas, todas as frases que eu já achava importante, queria dizer, não de injúria, né? Porque. É, já respondendo como foi esse processo, o quanto que foi difícil, né, da tua, da tua pergunta, eu levei três, ah. três quatro meses aproximadamente para escrever ela. Sim. Eu queria ter certeza de que não ia faltar nada do que eu queria dizer e que eu faria um começo, meio e fim. Então eu fui colecionando tudo que eu queria dizer tudo que eu queria dizer já fazendo um desenho assim eu tenho muita mesmo eu uso muito esse termo de, de desenho para para definir o passo porque para mim é isso assim você vai cada capricho que você vai dar para cada momento para cada parte cada frase é importante assim. então é ao mesmo tempo que eu fui colecionando todas as ideias que eu queria dizer né, na música eu fui ao mesmo tempo, já encontrando tudo que rimasse com isso. Mas foi isso, assim, todo, eu, eu levei mais tempo para colecionar todas as tese mm -hmm. dizer a música, e aí depois eu transformei tudo em rima, sabe? Pô, legal. Como se eu é, só avisando... história e, e pegasse tá, agora, se precisa virar uma música, não precisa rimar tudo isso que eu tô... Já vinho em forma de rima, algumas outras. Tem uma fórmula, se assim, eu vou escrevendo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, colecionando tudo, e aí eu pego e compro, compro, compro, só. Foi isso. Pode crer. Pô, legal. Só avisando o pessoal que eu desativei a, os comentários, só pra gente fluir a conexão, e daí um pouquinho antes eu abro o pessoal perguntar. Beleza. Pô, é, eu gosto, eu, eu, eu tô sempre... Eu vi a sua foto lá, vários cadernos, tá ligado? Uhum. É, escrito assim, eu... eu eu gosto de escrever primeiro no caderno, assim, porque eu acho mais rápido entre o que eu pensei e, eu, e o registro do que eu ficar digitando, né? Ah, e depois eu vi um estudo falando que a escrita à mão, ela promove mais criatividade, porque é o um trabalho realmente manual de você desenhar a letra. É isso. isso mexe mais com o seu neurônio do que você fazer assim, ó, pá, pá, pá, tá ligado? Exato, exato, totalmente. <risos> e eu, eu achei isso massa. E quando você, faz, quando você vai, você falou pra mim de duas coisas que, sempre me corrija se eu estiver errado, que acontece ao mesmo tempo. Uma é você construir a história que você quer representar na música, e outra é você sempre estar tá anotando as rimas que vêm na sua cabeça, os jogos que vêm. Isso. Certo? Isso. Quando você, vamos supor, dia, você fala, pô, eu quero falar de uma parada e tal, vamos supor que já tem o um nome, dia de julho ou não, mas você já sabe o que você quer falar. É, até, você, até chegar na, na versão final da música... Você costuma pensar e anotar só coisas que tem a ver com aquele contexto do dia de julho ou qualquer coisa que vem? Você faz um filtro para anotar ou você está sempre anotando tudo e depois você seleciona? Não, é, eu vou anotando tudo, mas eu vou reservando umas ideias específicas para cada tema ou título. Né? Então, por exemplo, quando eu entendi, quando eu decidi o que, que eu ia fazer na instrumentação do dia de injúria, que eu ia contar uma história e qual a história seria... Tudo que tinha uma relação, tudo que eu lembrava que tinha uma relação, escrevendo e ia separando pra ela, ia separando pra ela, separando para ela. Mas em meio a isso eu também ia anotando algumas outras coisas, enfim. Por vezes eu tô escutando instrumental e vou ter as minhas ideias, às vezes, às vezes eu acho que o ouvido cansou, preciso sair, ouvir uma outra coisa, e aí nessa eu acabo indo numa outra referência, em um outro instrumental, e escrevo outras coisas. Então, mas é isso, assim, eu vou sempre separando. Ah, mas, pode. É... da hora. Da hora. E você falou de ouvir, pra você, é, é, você tem uma divisão entre as coisas que você gosta de ouvir por lazer e as coisas que você gosta de ouvir porque ali tem algo que você queira aprender ou elas estão na mesma pasta mental pra você? Elas estão na mesma pasta, mano. É muito louco porque por vezes eu tô vendo uma música que eu escuto pra dançar, pra me divertir e tal. Mas às vezes eu tô trabalhando nela também porque encontra encontro coisas eu faria numa música que eu fosse fazer para dançar e aí eu anoto algumas coisas aí quando eu vou ver hoje eu tô trabalhando ouvindo uma música que eu gosto só de ouvir para cantar ou para dançar então acaba que meio que ficando na mesma pasta mas hoje por vezes eu tento dar uma atenção para isso assim porque por muito tempo eu fiquei muito muito bitolado assim eu não consegui ouvir música que não eu não fosse pensando em estudar ela em, em ela me servir de alguma maneira para criar também então, por muito tempo, eu deixei eu vi muitos outros artistas novos, assim, eu fiquei nas referências que eu já tinha para sentir que eu tinha, é, enfim, bebido o máximo possível da fonte de, de, de inspiração que aquilo me trouxe, assim. Porque a de quando eu encontro uma referência, ela, ela, tem, ela tem alguma energia que eu manipulo, mas ela fez uma tradução de uma outra maneira. Então, por exemplo... Sei lá, é, o Emicida usa uma instrumental Que eu falo, caraca, gostei muito dessa instrumental e de, Ela me faz Querer pensar isso falar de eu, eu, eu, eu, eu faço uma versão minha, sabe? Da, tá, sim Não rola muito disso, assim então, Te respondendo, estão na mesma pasta A maioria das vezes Sim, pode crer É meio que Você já teve aquela sensação, tipo assim, caramba, velho Eu queria ter feito esse rap sim Tipo, Isso assim. é muito foda. Assim, é assim. Da Caraca, cara, não, Já aconteceu muito assim. Você assim, já estava trocando ideia com coruja disso assim, que é um som. É, e por vezes o que acontece é a gente tá pensando muitas mesmas coisas, né? Porque a gente tá sempre filtrando as melhores ideias, então é natural que você escute o MC ter uma linha parecida com a tua. É, fala, tá falando no mesmo contexto, mas de um jeito diferente e é, enfim com o coro de pode crer isso também assim então e oh, pode crer assim de ter ouvido um som de alguém eu falo caraca mano eu tenho uma linha muito parecida assim ou as já tiveram vezes de eu achar a linha idêntica de verdade isso é muito parecido era é o mesmo contexto e com zero pode crer deram chance de eu ter escutado a linha da pessoa ou vice-versa assim tá? eu, eu, eu, eu, eu levar sim gente, não tem dúvidas do quanto é é a gente nessa busca assim né de e sempre escreveu o mais criativo que vem para nós. Mas... Sim, pode crer. É, uh, eu usou eu com a galera, né? Tipo, depois eu fui estudar isso e eu, eu fiquei sabendo que chamam isso de, de inconsciente, incoleti, inconsciente coletivo e tal, né? Que a ideia tá no ar. Mas antes eu falava, oh, mano, tem uma ideia, faz, mano. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Então faça. E eu tive várias vezes todos os rappers que eu falo a mesma coisa, eu falo, mano, eu já pensei tal coisa. Se você fala, às vezes até parece que é zoeira ou é arrogância, mas é sério, mano. Se você não faz, alguém faz, tá ligado? Sim, é isso mesmo. Rola, é isso mesmo. E nesse sentido, né, tipo, é... eu imagino que a música, o rap, você sabendo ou não, acaba sendo uma busca metaforicamente assim espiritual, porque você meio que se abre a, a ser influenciado por algo que você quer trazer como um novo. Uhum. É, tipo, o rap tem uma coisa assim de espiritual assim para você, de uma, uma busca interna, é, de uma busca de respostas, ou então de busca de jeitos novos de se inspirar. Às vezes de você fazer algo que nem é tão, tão complexo, mas você acha que aquilo precisa ser passado ou às vezes é sim é, é o contrário também é tão tá super lindo complexo mas eu acho que tipo ah, isso aqui é só mais eu sendo bom naquilo é. tem alguma relação essa com essa busca interna as coisas que você faz mano tem mas assim por exemplo esse, esse exemplo que você deu da busca espiritual eu não eu não procuro isso no rap mas encontra no rap muito assim e aí eu acho que é muito do quanto a gente tá sempre traduzindo alguma energia aí né? às vezes a energia que a gente que o artista traduziu ali nessa, nessa música específico tem isso. E aí você se depara fazendo umas reflexões com relação a algumas questões espirituais e tal. Mas, assim, só para dizer o quanto eu encontro isso no rap, assim, mas não é não é uma música que eu procuro isso, assim. É, eu acho que eu faço isso com certa frequência. Porque é muito consciente para mim. Eu acho, para mim, é muito é, resolvida assim, A cabeça é quando... Música é você traduzir uma energia e o quanto isso vai chegar em outras pessoas E aí vai de você ter a responsabilidade de como que como que você vai chegar nessas pessoas tá? Então, nesse sentido que eu mais faço pensando nisso do que busco no rap Isso assim, sabe? Mas encontro muito E encontro muito em habilidades assim. Do jeito que sempre mexe comigo louco da hora é, e falando influência o que você ouve e tal quais são a, as, as suas influências assim que nacionais e internacionais até se tiver no americana assim que, que você acha que está muito próximo do que você consegue expressar hoje assim eu acho que tá muito próximo que eu tô me aproximando né sim cara de tantas influências que eu tenho, eu não sei o quanto pode soar <risos> é prepotente da minha parte, mano, porque, enfim, artistas são minhas influências aqui, são de uma grandeza para mim que eu, eu não sei se eu, se eu tô no caminho, não, no caminho eu sei que tô, mas não sei quanto eu posso dizer que eu tô perto. Mas, cara, uma das influências que eu tive Por mais tempo, assim, Do rap muito No começo da minha carreira tem um reflexo muito grande em Como eu defini minha, minha identidade Assim, como MC Porque eu me vi muito em, Como esse artista fala e falava E Representava, é o um E Norte-americano Outro tipo de o país que eu consumo muita música é, é Lauren Hill. Pode crer. Muita <risos> gente fala que você é... Eu, eu, tô, eu, não, eu não consigo te afirmar, assim. verdade Eu tenho zero... Pode crer. Zero segurança. Eu espero fazer música como Lauren Hill ou como MC. Mas... Eu <risos> tô no copo. Não, mas o, o, o seu, a sua vertente... é Eu tenho... Eu tenho alguns artistas que eu convido para trocar ideia aqui comigo, que eu falo assim, mano, ah, por essa, essa pessoa eu não sei como que eu substituiria. Por exemplo, eu queria convidar o Gabriel. Eu falo, mano, quem que eu posso convidar no lugar do Gabriel? Não sei. E não tô falando nada de, de se ele é mais velho, mais novo, mas pela forma como faz algo que eu não vejo, eu não vejo muito parecido. Gabriel. Em português, é o Gabriel. Tipo, eu, para eu saber, o pensador. Mas eu coloquei você numa pastinha, e assim, falei, mano, o Amir é um dos caras que eu gostaria de conversar, que eu não, não sei com quem, com que outra pessoa que eu conversaria, é, que faz algo parecido. Porque, assim, é, você foi um dos poucos que eu vi no, no Brasil Faz, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho muito difícil, né, que é, tipo assim, você lidar com muitas minúcias nas palavras e ainda assim a sua história ter começo, meio fim, então, tipo, vamos dizer assim, é um elogio. <risos> <risos> <risos> e, cara, tem muita gente que te compara, assim, isso é uma coisa na cabeça, pode ter nenhuma relação com a realidade, mas tem muita gente que brinca assim com você, tipo assim, ah, você, é o, esse aí é o Kendrick o amado brasileiro? Uhum. Sim. <risos> Bem, só para só saber se estava viajando ou não. <risos> e... Rola, rola, galera. Como é? Rola. É, eu, peguei, eu até não tenho umas as suas que eu gosto muito aqui, mas... é, que está no seu trampo novo. É, eu notei elas como exemplo, mas elas aparecem bastante, como você fala aqui, tipo, por exemplo... É, como a Vilma fez E morri uma vez uhum. Só que eu acho que na verdade o verso é o contrário que eu acho, eu até, até anotei aqui Não vai dar pra galera ver Porque vai ficar ao contrário né? Uhum. Mas a, a divisão Que você fez, por exemplo, de morri Uma, né? morri uma Morri uma vez e vi uma vez uhum. que São palavras completamente Diferentes uhum. Mas elas, quando você divide no compasso Soa bem e também, quando você fala aqui o quanto que você, né, que eu vi de atriz, e daí se termina a mídia diz, né, uhum. é, que elas, es, escritas, elas, elas têm, elas soam muito diferente, mas no, no verso e no flow ela soa bem, e também pela forma como você divide no verso. Esse, esse processo para você é uma parada natural de ouvido também, ou, ou você leva, ou você faz muito teste, assim, para chegar, ou as duas, como é que funciona? Não, você. Não. Eu encontro essas coisas, as palavras assim mesmo, então, primeiro porque eu penso a frase e aí eu fico pensando, cara, desse, então, sei lá, vou dar um exemplo, tentando não deixar o Fred entrar igual a uma fez, e nessa eu já morri uma vez, então eu falei, tá, vou, vou rimar com morri uma vez, aí eu fico pensando, o que que rima com morri uma vez? viu uma, sabe? E uma vez. Precisa ser é uma palavra que rima, mas do jeito que a gente falaria naturalmente, se você for pregar essas três palavras, três palavras, seis palavras que rimam, são coisas que a gente fala o tempo inteiro. Morri uma vez, não são coisas que você precisa inventar moda para rimar, sabe? acho que o lance que eu dou muita atenção para eu eu cuido das sílabas assim é que eu gosto que desde a partir da Mundial de jura até a pantera preta, praticamente todas as palavras tinha mais de uma sílaba assim. Mas o que a galera, a galera... Preçou muita atenção quando eu falo a rima do apartamento, carro, a carta vem com o carro, mas a música Sim. inteira é assim, tá ligado? A música inteira tá rimando várias coisas, Sim. né? Tipo, enfim. É, enfim, eu fico tentando porque.. mas é, é isso, assim, é porque eu percebo que Assim, eu me dediquei, eu me aprofundei, eu estudei, escrevi muito. Então, eu vou falar com propriedade a partir desse lugar, assim, do lugar de falta de mudar de prepotência. Eu consigo fazer isso soar muito natural, e é tão natural que as pessoas escutam um que o até a última, a última as pessoas é muito mais familiar, assim. Eu acho que a gente tem que conversar desse jeito, através da música também. Para mim faz muito sentido compro assim, na verdade. Sim. É, essa esse negócio, eu acho legal essa essa forma de rimar mais mais de uma sílaba, mas ainda assim na mesma palavra né tipo, quando eu tô dando oficina de rima ou, ou no meu curso, assim, online eu chamo de multisílabica simples porque ela não deixa de ser multisílabas e ao mesmo tempo tá ali uma única palavra e depois você pode usar duas palavras, né, fazendo de uma forma composta ou até mista, tipo, vi uma fez de uma vez. Em uma tem duas e em a outra tem três, né? É, e isso tem bastante a ver, assim, com você uh, valorizar a sonoridade da, da sílaba, né? A, a, é, pensar nas, como a sílaba soa, uh, como como começou muito forte naquela era do... É, do Raquin, tá ligado? O rapper Raquin de Nova York, que, que ele chega falando, ele até falou numa entrevista que ele usa que ele pensou bastante, ele ouvia muitos metais e aí ele tentou no lugar de metais colocar sílabas e mais de uma coisa rimando e tal, né? E essa coisa do imaginário Isso. é legal porque Acho que o imaginário até permite você abusar um pouco mais na rima, porque você, chegando no final ali no imaginário, ela consegue como a palavra diz, até projetar uma imagem, né, em cima do que você do que você tá dizendo. E uma coisa que não dá, não, não pode negar é que é, são muitas palavras para decorar, para executar o ouvido do, a pessoa tem que ouvir de uma maneira ativa. E eu percebo que nos seus, todos os seus trampos, que cada trampo que você fez, ele, ele deu um um up na questão da de, de soar mesmo esse up tem só a ver com você poder gravar em lugares melhores com microfones melhores ou você trabalhou a dicção de lá para cá que assim é bem nítido essa esse progresso de por exemplo assim do primeiro para o último saco com a mesma velocidade a mesma quantidade de palavras é, no último trampo você Praticamente ouvi tudo. Talvez para entender tudo você tenha que voltar de novo, mas é uma questão mais do pensamento de quem ouve. Mas de você identificar tudo. Isso foi tecnológico ou foi humano? Foi um treino seu? Acho que agora travou geral. <risos> É, agora acho que caiu. Vamos ver se... Se eu volto a ver o, o amigo aqui, que está travando bastante. Vou ver se ele volta. A live vai ficar salva por 24 horas, respondendo aqui perguntas. Uh, deixa eu ver se eu acho o Amir aqui. Estamos falando aqui sobre multisilábicas, composições. Agora o Miller caiu. Vou ver se, se a gente retoma aqui essas ideias que tá bom demais. Vou dar um salve nele aqui. Salve, Maktubi. Suave, humano. Deixa eu ver se eu falo com, com a amigo aqui. Para nós retomar as ideias. Voltou. Vamos nessa, vamos, vamos nessa. Let's, nessa. Ele voltou. Nós temos aí mais 20 minutinhos aí de ideia. Salve, Opa, monstro. estamos aí, mano. Desculpa, gente. Estamos aí. Eu só... eu aqui não estava muito legal, mas... <risos> só só para situar o pessoal que entrou agora ou coisa do tipo, eu tinha que perguntar né, de uma forma mais direta a sua evolução no, na forma de dar para entender o seu rap, mesmo rápido com muitos lábicos, bem mais do que no primeiro. Isso tem a ver só com tecnologia ou você fez um, um trabalho de, de dicção de alguma coisa do tipo? Cortou a tua pergunta, mano. Você pergunta de novo por favor. se o, o salto do seu trabalho do primeiro para o último que ele tá bem mais inteligível para um ouvinte leigo? tem a ver só com a evolução da tecnologia, ou você fez um trampo de dicção é, consciente? É, eu acho que o trampo de dicção me pediu mais do primeiro álbum. Assim. Sinceramente, acho que do segundo álbum em diante, é um trabalho que, em termos de dicção, eu estava muito mais cuidadoso, e não foi diferente com os outros. Assim. Acho que tem uma música ou outra depois do primeiro trabalho que não sei porque ter sido um pouco mais atencioso mas eu não sei se mais atencioso mas acho que tava acho que uma outra questão também pessoas... eu percebo que as pessoas às vezes confundem isso com, com o que a gente entende de predicção, é que por exemplo esse jeito de montar algumas palavras que eu faço que não é óbvio então na mandou eu falo eu falo do mano as pessoas algumas pessoas me perguntarem o que que é isso que ele é um hino da África do Sul às vezes as pessoas acham que é dicção e não é, tipo, eu falei a palavra certinha, isso mesmo que você ouviu, tá ligado? Mas aí, como eu misturo com uma outra palavra para desenhar a rima de um jeito mais interessante para mim, eu percebo que às vezes a galera, ah, não entendi o que falou, porque eu achei que era uma palavra só, era duas, e rola um pouco disso. Então, porém, mesmo assim, é, do, do primeiro álbum para cá, eu falei, não, para eu conseguir mostrar as minhas rimas como eu quero mostrar, a dicção ela vai ter que estar impecável, então eu tenho consciência disso desde o para cá. assim, Desde 2003 para cá, eu sempre procuro cuidar muito bem disso. assim. É, mas, claro, acho que essa evolução teve muito desse lance de deixar tá estar sempre caprichando, minimamente caprichando para a dicção ficar massa, para a dicção ficar, ficar nítida, ficar tudo evidente, cada palavra, cada sílaba. Tecnicamente, eu não, não acho que foi, porque todos esses anos eu. Praticamente gravei nos mesmos estúdios assim Os cursos que eu tenho São os mesmos que eu tenho usado Tenho usado em praticamente 80% do que eu gravei Sim Toda hora É realmente O lance, essa técnica De optar pela parte Às vezes da, que a divisão da sílaba Por exemplo, às vezes Ela cai no verso de baixo Ela faz uma pausa Que na verdade não seria a pausa da palavra Mas é a pausa da sonoridade que você vai construir né e isso às vezes a pessoa concebe de uma outra maneira exato é porque é diferente né não é um jeito muito comum de escrever poesia em português né porque no final das contas é isso né? uma letra de rap, na sua maioria tem gente que defende que não precisa ser poesia e tudo bem lógico que eu respeito mas eu falando pensando no, em como eu componho é a poesia ali e... Então, tem como você ler tudo aquilo como se fosse uma poesia. A diferença é que eu pego tudo aquilo e eu coloco na energia de uma batida de trap ou de rap com rock, enfim. E aí exige outras coisas de mim para pensar em como é que vai ser mais interessante ouvir isso que eu tenho a dizer, essas rimas, essas frases, é, sem com ritmo, né? Enfim, ritmo e poesia. Então, como é que eu vou pegar essa poesia aqui e dar ritmo de um jeito legal para ela? Do jeito que a gente é habituado... O jeito que começou tudo aqui, na verdade, né? Uhum. É, poesia, o rap mais, é, mais simples, um pouco mais digerível. Tá, então a pessoa já sabe, não, vai rimar aqui e aqui. Aí vem eu rimando aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, a fase de baixo aqui, aqui, aqui, aqui. Tentando sempre dar um jeito de fazer. Interessante porque o grande lance para mim é isso. Eu... Falar, eu tô muito comprometido com a mensagem. Eu falo, cara, será que eu consigo me divertir para dizer essa mensagem? Será que pode ser para mim? Tipo, encontrar várias coisas que rimem com, sei lá, povo racista, aí eu jogo na pista, logo nazista, eu jogo classista, Globo me assista, entendeu? Eu vou encontrando todas essas coisas que também são interessantes e fazem totalmente parte do contexto do que eu quero dizer mais importante, tá ligado? Sim, inclusive essa, essa parte que você citou para mim, cara, é, como um, um admirador, um fã, alguém que, que estuda também, que ensina rap para quem está começando, eu acho que aí foi um dos seus ápices no sistema de estar é, nos dois mundos ao mesmo tempo, tá ligado? Nesse, nessa, nessa sequência. Porque é, ele, está, ele, está, ele tem uma construção multisilábica, Perfeito e ao mesmo tempo o assunto também, tipo, tá na ordem. Você entende é o assunto, verdade. isso, eu fui, é, isso. Mano, eu, é um negócio assim que é uma, pra mim, é uma das buscas do rap. É isso, tá ligado? Quanto você consegue mandar uma mensagem direta e ao mesmo tempo as curvas da, da beleza, da poesia tá ao mesmo tempo juntas. Isso é muito massa, cara. Eu acho isso muito legal. É, você já ouviu a ah, Brasil com P ou não? Já. Brasil com P é uma parada que, que, que me soa assim, saca? Que ao mesmo tempo que ele tá brincando só com P, P, P, P, P, P se você, você tá tão concentrado na história que você leva um tempo e fala, mano, ele só tá usando P, porque a história tá muito é, foda. Exato, porque o conteúdo tá tão bem amarrado que é difícil, você, você passa batida, assim, assim. Acho que pro, pro ouvinte que não, não pensa em técnica, não, não, não assiste isso pra gente, né? Porque a gente tá dentro, a gente cria Isso por vezes pode passar batido Para mim, eu já fico escutando e falando Caraca, ó, é tudo com B e... Claro, isso hoje, a primeira vez que eu ouvi Eu não tenho conta de tudo eu entendi E eu fico pensando Caraca, deve ser difícil para caramba Construir amarrando todo o contexto E não deixar espaço para perder sentido em algum momento enfim. Mas é isso, exatamente Pô, da hora pra caramba É... E, Amir, fala uma coisa para mim. Você curte rap português, cara? De Portugal? Eu não consigo te dizer que eu curto, porque eu não acompanho tanto, mas tem alguns artistas que, que eu ouvi, assim. Cara, eu ouvi muito Sander Kid. Uma época. E... Ah, é, não. Sander Kid, assim, cara. O que eu me lembro agora. Eu ouvi mais coisas mas não lembro bem. Eu ouvi mais alguns outros artistas de Angola também. Enfim. Então, tem uma, tem uma semelhança, assim. Claro que não só pelo português, mas acho que essa.. essa, essa... Tem a referência do rap de punchline gringo. O gringo, né? Norte-americano. Sim. Mas eu ouvi, ouvi pouco o rap de Portugal. Pô, pode crer. É, é que o rap de Portugal, ele, ele é quase que uma tradução direta do método americano, né? De punchline. Coisas assim do tipo né? É, você tava falando do, do nosso rap no Brasil Que o rap do Brasil ele tem uma É quase que uma Religiosidade com a causa uh, Com a militância é, O rap gringo Ele tem é, várias Escolas e, entre, e, e, ele, e ele tem uma coisa muito Forte com essa parada poética e Da brincadeira com as palavras Que Portugal eu acho que em português Traduziu quase que literalmente assim, Saca? aí? Tá me ouvindo, mano. Tô sim. Eu tô aqui, mas com a pergunta. Ah, não, eu tava comentando dessa... Da, da forma como o método português de fazer rap se assemelha muito ao, rap, ao método americano. Uhum. Eu comentei. Português o de Portugal, né? Sim, né? Eles têm muito rap norte-americano como referência. Isso, mano. Pode crer. O... O Aires pediu aqui se você indica. Ele perguntou se você pode indicar um livro para ele, é um rapper aqui também, de Piracicaba. Massa. Cara, posso. É... Que livro que eu vou indicar. Porque esses dias eu participei de uma live e me perguntaram sobre livros, a gente quer um que eu pensei em, na primeira instância indicar de novo, mas vou dar uma inovada. Então aí, Estamos tá vendo aí? E sim. Chique. Boa. Mas vamos lá. Tá, tá travando um pouquinho. Um livro. Não, um livro que eu não tá... <risos> tá travando, né? Daqui a pouco volta. Pelo jeito, o livro que, ele, que o de indicar é bom, porque agora o bagulho começou a travar. Opa! Opa! Acho que agora vai ficar, hein? Ah, agora vai, <risos> Cara, o livro... Vamos lá, o livro. O livro que eu, eu, eu sei muito de ler chama... Traduzido pra cá é A Dama que Canta Blues. The Lady singing Blues em inglês, mas a, a Dama que Canta Blues é o um livro que conta a história da Billie Holiday, que é uma artista do jazz blues. Formidável, assim. O livro dela... Conta a história dela que é muito interessante, muito bonita de se saber, assim, para além de, dela ela ter um, um talento incrível, assim, fez história nesse, nesse mundo. Então, tá aí esse livro. Eu indico então, esse. tá aí, então. A, a Dama que Canta Blues, certo? Exato. Da hora. E... Na verdade, eu não sei dizer Exatamente assim, cara, mas se você procurar, é porque eu li em inglês, mas se você procurar Billy Holiday Livro, você vai achar, assim que eu não consigo sair da tela agora para confirmar o nome, para como traduzir para português, mas é a Dama Cantando Blues em inglês, então você vai achar Lady sempre blues mesmo, para portuguesa português eu não lembro como fizeram, mas vai achar, Billy Holiday Livro, vai achar, muito bom. Você você leu em inglês mesmo? Uhum. Pode crer. Você aprendeu sozinho através dos raps? É, como que você aprendeu inglês? Eu aprendi muito, assim, do que eu sei de inglês, eu aprendi 80% com música e filme e os outros 20% foi perguntando pro meu pai, porque eu era muito curioso e meu pai é professor de inglês, tá? então uma coisa ou outra eu peguei aprendi com ele, mas eu sempre fui muito curioso, muito sempre quis muito. Aprender, descobrir, então muito do que eu aprendi de inglês, assim, tem coisas que eu até manjo um pouco mais que ele, assim, hoje em dia, porque eu sempre gostei muito. Então foi mais livro, filme, música, muita música. Pô, oh, da hora, miri Bom, oh, é, queria agradecer aí, mano, você pelo convite aí. É, a internet Sim. não ajudou muito, mas a galera falou aí que é, é muito... Que assim, que nós dois pesamos muito na internet aí nessa tarde, entendeu? <risos> e, e assim, queria indicar para você, é, pelo, pelo seu estilo de, de rima, é, eu sou muito fã do seu trampo é, me admiro muito, me baseio muito no seu trampo gosto muito. E aí é, queria eu indicar para você o ritmo e flow, porque eu acho que tem tudo a ver. É, eu, eu assisti assim, eu lembrei de você, sinceramente, assim, que acho que tem tudo a ver com a sua arte, assim, mano acho que você ia gostar, eu curti muito e, e meu, os meus cadernos ficaram pequenos depois que eu terminei de assistir. Faz tempo que isso não acontecia comigo, de assistir uma parada e ficar animado, tá ligado? Por os vários fatores, mano. Tipo, Assiste lá. Eu, Mas eu assisti tipo, meio episódio, assim. por isso que eu te falei que eu não assisti, porque eu não consigo nem considerar. Assim, eu assisti pra... Alguém comentou, uma... na verdade um parceiro meu colou em casa, um dia a gente trocando ideia, falou, não, esse, esse, essa série e tal, a gente colocou, viu um pouquinho... Aí depois a gente foi bater outro papo eu não terminei de ver, assim, fiquei tipo, deixa eu ver, depois eu vou assistir com atenção, mas não, não voltei pra, pra, pra assistir, mas vou assistir, vou, vou dar atenção. assim. Pô, eu que agradeço pelo convite, de verdade, muito massa bater esse papo, a gente pode fazer mais vezes aí, gostei muito, vou continuar acompanhando e obrigado pelo salve do, do, do quanto tem acompanhado o trampo, admirado, RC, é procuro é o salve todas as vezes que a gente se trombou, sempre das vezes que eu fui tocar aí ou... Eu... Ou por acaso no transporte. Obrigado mesmo. É, Sim. Deram, mano. mesmo. Oh, satisfação total, mano. Então a gente. Logo a gente, logo a gente marca outro. Ele também é, dá um salve quando você for fazer a sua próxima live lá, que também ficou. ficou foi muito massa, mano. Eu acompanhei assisti lá do, de ponta a ponta lá foi muito massa. Ah, boa. Não, vou, vou avisar todo mundo. Pode deixar. Demorou, então. É nóis. Valeu. Valeu, Valeu. pessoal. mais aí. É isso aí. Falei aqui com o meu mano Amiri. É, espero que vocês tenham curtido. A internet não ajudou muito hoje, mas o Amiri deixou aí claro aí que a gente pode fazer mais vezes, né? Outra referência. É, para quem está perguntando, né, eu estou indicando para ele o Serado Ritmo Flow. Né? Silvio, o que, que você quer dizer com...